Fala galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorias Digital. Nesse conteúdo de hoje, eu vou ensinar para vocês o passo a passo como você criar uma campanha de engajamento no Instagram. Inclusive, esse vídeo é um pedido de Deus inscrito aqui do nosso canal, então eu quero honrar muito isso, tá bom? Eu quero compartilhar aqui com todo mundo, para vocês aprenderem também na prática o passo a passo. E se você já gostou da ideia, desce aqui embaixo, já se inscreve no meu canal, deixa o seu like e o seu comentário que vai ser muito importante pra gente poder crescer justo, tá bom? Então isso tem é muito enrolação, bora pra prática! E na prática, no gerenciador de anúncios, você vai clicar no botão que criar, beleza? Clica. E lembrando que se você não criou a sua conta de anúncio, eu tenho um vídeo ensinando passo a passo como você criar sua conta de anúncio do zero, beleza? Você já passar aqui no card, já que é algum ponto dessa tela, para você, assim que terminar esse vídeo, você correr lá e pegar o conteúdo, beleza? E aqui, ó, temos aqui os nossos objetivos, tá bom? Vai selecionar aqui, ó, engajamento, beleza? Vai rolar aqui embaixo. Deu a nossa campanha opcional, clica. Vai rolar aqui embaixo. Aqui, essa parte é muito importante. Aqui é muito importante porque você tem que manter o seu negócio organizado, tá bom? Vamos colocar aqui: campanha de engajamento, Instagram. Conjunto junto. Você vai colocar aqui, tá? Que é a parte dos interesses, tá bom? Vou colocar aqui: Instagram público. Vou colocar aberto ainda tá? Instagram público aberto, beleza? Vamos marcar, vamos marcar aqui ó. já a parte do anúncio que vamos colocar aqui, imagem 01. Continuar esse ponto aqui tá? Você mantém, não mexe nada, só segue tá bom? Só avança essa parte é muito importante tá bom, porque a qual realmente a gente vai. Trabalhar exatamente em cima do que nós precisamos, beleza? Esse ponto aqui, tá? As pessoas pegam bastante aqui, certo? Então vamos marcar aqui, vamos selecionar aqui, ó, seu anúncio, tá? No seu anúncio, marca aqui. E caso você queira também, temos aqui a opção também, ó, página do Facebook, tá bom? Então depende muito do que você realmente quer fazer, tá? Então vamos marcar aqui, vamos manter aqui no seu anúncio, beleza? E aqui embaixo, aqui, ó, tipo de engajamento. Fica aqui engajamento com a publicação. E aqui é a parte do orçamento diário, vou colocar o valor mínimo, né? Que é reais. beleza? R 6 reais diário. E aqui na parte de públicos aqui, ó, tá? Você pode estar colocando aqui um público aqui é, personalizado, tá? Você pode trabalhar aqui com uma lista de lookalike você pode estar escolhendo aqui um público salvo, tá bom? Caso que você tenha criado um público aí no seu gerenciador, você pode também estar anunciando para esse público. Caso que você tenha um público salvo aí de Instagram, tá? De 30 dias, de 60 dias, pode também estar anunciando tá? para esse público ou você pode também estar tá criando aqui um público, tá Personalizado, tá bom? Você vai clicar aqui, ó. No canto aqui, ó. tá direito, clica aqui, criar novo público personalizado, beleza? É que você vai selecionar Instagram, avançar. Aqui você vai selecionar o Instagram que você queira certo? Você vai manter aqui na parte de evento, mantém, beleza? Na parte de retenção, aqui, você pode colocar aqui nos últimos 30 dias, tá? Nos últimos 60 dias, então vai depender muito da sua estratégia, beleza? Você vai dar um nome do público aqui, Eu vou colocar aqui, ó. Instagram, colocar Instagram, 60D, beleza? E aqui você vai clicar aqui em criar público. Clicando aqui, já vai ser já criado seu público e já vai cair aqui automaticamente, tá bom? E aqui em seguida aqui ó, na parte aqui de localização, tá? Você pode marcar, aqui, caso que você queira, você pode manter no Brasil, tá? Caso que você queira uma coisa bem específica, ah, eu quero é, somente pessoas do meu bairro, você pode também marcar aqui ó, você pode definir aqui a região específica, tá bom? Caso que você queira. Tá? você pode colocar aqui ó colocar aqui são paulo por exemplo ó, são paulo tá beleza então você pode definir aqui okay, ó bem especificamente tá bom é para hoje que você quer direcionar o seu anúncio tá isso aqui é muito importante essa parte as pessoas pegam muito nisso aqui tá bom então é, veja bem esse ponto beleza Ficou de bola então vou manter aqui mesmo a nível Brasil tá vou vocês desmarcar e aqui na parte de idade, você pode definir a idade especificamente do seu público, tá bom? Caso que seja aí aberto, né? que seja para homem e mulher, ok? Você pode deixar aberto, certo? Ou se você quiser especificar mais ainda, se for para um homem, tá? você pode também fazer, se for somente mulher, você pode definir também, tá? Esses três pontos, certo? Mas neste caso aqui, vamos manter aqui todos, tá bom? Porque eu quero que todo mundo veja o meu luz tá bom? Tanto os dois, como um homem, como uma mulher, tá bom? A diferença é que eu vou manter aqui somente. A diferença que eu vou mudar aqui é a idade, porque eu quero a idade específica, né, de 20 a 45 anos, tá? Homem e mulher. Marca aqui. E beleza, aqui temos aqui os interesses, tá bom? E aqui, em direcionamento detalhado, eu posso também é, colocar aqui o interesse, tá bom? Coloca marketing digital, beleza? Isso vai depender muito da tua estratégia que você está aí definindo, Beleza? e você vai rolar aqui embaixo beleza você pode aqui é na parte de posicionamento então super recomendo que você coloque aqui o manual e aqui embaixo que você vai ó, é, desmarcar aqui algumas opções tá você vai deixar somente feed e stories tá bom no Instagram beleza vamos desmarcar aqui algumas, algumas opções e perfeito tá Desmarquei aqui algumas opções aqui certo eu quero que meu anúncio apareça de fato para realmente para o feed e os stories, beleza? E aqui nesse ponto agora, você vai clicar agora em avançar, beleza? E na parte do anúncio, você vai selecionar aqui a página que você queira, tá? Vamos pegar aqui uma página. Selecionei a página e você agora vai colocar o Instagram, tá? Eu o Instagram aqui e perfeito, e aqui embaixo você vai rolar, você vai manter aqui, tá, ó, usar uma publicação existente, você mantém aqui, tá, e você vai aqui, ó, selecionar a publicação, clica aqui você vai pegar exatamente uma publicação que realmente você quer, e aqui você vai pegar aqui uma publicação, tá, pessoa que você tem, clica, continuar tá vendo, ó, como tá ficando perfeito, tá bom, ele vai rolar aqui embaixo, você vai observar, certo e logo aqui mais embaixo temos aqui a opção aqui de adicionar um botão beleza você vai clicar aqui você pode definir um botão especificamente tá bom tem um botão aqui ó saiba mais tá enviar a mensagem tá bom tem mensagem por whatsapp então você pode definir aqui um botão tá bom vou clicar aqui por exemplo aqui ó é, enviar a mensagem por exemplo tá pode estar tá colocando aqui mas caso que você não queira também pode deixar no normalmente tá bom pode deixar aqui em saiba mais tá isso aqui vai ser bem opcional tá de acordo com a estratégia beleza então vamos marcar aqui vamos manter aqui tá Atualizar publicação e tá pronto aqui, tá? O nosso, o nosso botãozinho aqui tá o botão é, de enviar mensagem. Beleza, vamos ver que uma prévia só para você ver, tá? Uma prévia, ó, como você já pode ver que na prévia tá carregou a prévia, certo? Tudo bem organizado, ó, todos os funcionamentos é qual eu defini. Tá bom, isso aqui é muito importante. Beleza, bem perfeito demais tá então verifiquei isso aqui tá tudo certo não deu nada não deu o não deu nada então vamos clicar aqui em publicar beleza público aqui ó beleza então tá sendo publicado e é isso galera E galera esse foi o nosso vídeo de hoje se você gostou deixa aqui embaixo aqui seu comentário aqui vai ser muito importante para a gente poder estar tá evoluindo cada vez mais aqui no canal beleza um forte abraço fica com Deus até o um próximo conteúdo